Fala apostador, tudo bem com você? O vídeo de hoje vai especialmente para quem não consegue sair dos 9, 10 e 11 pontos. Então se você quer alcançar as maiores pontuações da Loto Fácil, fique até o final deste vídeo que vamos te ensinar uma estratégia top, que você pode fazer com poucas apostas, jogando de maneira inteligente. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, para fortalecer o crescimento do canal. Bom, para começar a estratégia, vamos dividir o jogo 1 um em duas partes, no quadrado de cima do 01 ao 15, devemos escolher 9 dezenas de nossa preferência, e no quadrado de baixo, vamos selecionar 6 dezenas, formando assim as 15 dezenas do primeiro jogo. Vou dar o exemplo escolhendo aqui, algumas dezenas de minha preferência. Peço para que prestem muita atenção nessa estratégia, pois apesar de simples, ela é muito poderosa e já entregou o prêmio de 14 pontos para vários jogadores que a usaram. Após selecionarmos todas as dezenas, vamos partir para o jogo 2. No jogo 2, vamos replicar a estratégia selecionando 9 dezenas nas 3 primeiras linhas e mais 6 dezenas das 2 últimas linhas. Também vou selecionar aqui algumas dezenas de minha preferência. Esses dois primeiros jogos serão nossas bases para fazer as demais apostas. Lembrando que para esse vídeo vou montar quatro apostas apenas, mas você pode até montar mais jogos em sua casa usando essa mesma estratégia. Agora, adicionamos o segundo cartão, onde vamos terminar nossa estratégia. No jogo 3, vamos selecionar as mesmas 9 dezenas do jogo 1 do primeiro cartão. E na parte de baixo do jogo, vamos utilizar as últimas 6 dezenas do jogo 2. Perceba que estamos mesclando o jogo 1 com o jogo 2, o que aumenta bastante as chances de conseguir uma pontuação mais alta. Vamos então selecionar as dezenas. E enfim, no jogo 4 do segundo cartão, vamos fazer o inverso, selecionando as 9 primeiras dezenas do jogo 2 e as últimas 6 dezenas do jogo 1, ficando da seguinte maneira. Essa foi nossa estratégia de hoje, espero que tenha gostado e que coloquem em prática. Agora se você quer receber em suas mãos os jogos premiados para cada concurso, você deve clicar aqui, no primeiro link da descrição para fazer parte dos campeões da Loto Fácil. Grande abraço e até a próxima.